que tentar localizar. Um, só um instante. Só um instante. Pronto, apareceu! <risos> Uau! Está atrás de Sai atrás dele, okay. Esther! Cuidado com a frente dele!